Fala galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago pra vocês a BNB Per Minute. Essa plataforma aí, que se a gente for traduzir literalmente o nome, seria BNB Por Minuto. Então imagina só você poder ganhar a BNB a cada minuto. Então eu vou explicar tudo certinho pra vocês agora. E estamos aqui no site da plataforma, tudo que eu vou mostrar pra vocês, o link vai estar diretamente aí embaixo pra você estar tá acessando. E pra você entender certinho, eu vou estar tá dando uma olhada aqui no PDF oficial da plataforma BNB Per Minute, ok? Então basicamente aqui, está em inglês vou estar tá arranhando aqui um pouco meu inglês para traduzir tudo para vocês e você entender como que é feito aqui o investimento da plataforma então vamos lá BNB por minuto pare de perder dinheiro com shitcoin e projetos aí ruins né tá na hora de você investir em algo realmente ótimo né onde todo minuto você vai estar tá ganhando alguma coisa do seu investimento então BNB por minuto é uma nova maneira de você investir e ter altos retornos de uma maneira simples e sem riscos né sem risco necessário aí porque eu seu investimento, seu retorno, vai ser sempre em BNB, que é uma das principais é, criptomoedas do mercado. Então, não é com shitcoin aqui os seus retornos, né? O que é o BNB por minuto? Então, é uma DAO, ou seja, descentralizada, Autônoma Organização, né? Então, em português, seria uma organização autônoma descentralizada. Então, isso é muito bom. É tudo descentralizado, ok? Então, não tem um management, né? Um gerenciamento com hierarquia, né? Tá falando que a DAO é no contrato aí da BNB Smart Chain, com a BNB, né? A criptomoeda principal, e fala aqui que a BNB é a quarta principal moeda do mundo com extrema segurança e usabilidade, né? Aqui eles falam que é a DAO, né? Então DAO é uma organização descentralizada, autônoma, né? E esse termo autônomo se refere ao contrato responsável por carregar a maior parte do processo sem nenhuma interferência humana, né? Então, isso é muito bom. Isso, basicamente, eu acho que vocês já sabem. Mas eles fazem toda a explicação aqui. É legal para caso você seja novo, você entende aqui, então, o que é uma DAO, o que é um smart contract, por exemplo. Então, um smart contract, né? Que seria um contrato inteligente, ele estabiliza os termos de um negócio, né? De uma negociação, mas diferente de um contrato convencional. Então, esse contrato inteligente, ele tem alguns termos executados através de códigos na blockchain. Então, eles podem aplicar aí benefícios, com segurança, transparência acessibilidade, oferecendo de maneira é, sofisticada o peer-to-peer -peer, né? com funcionalidades em tudo né? desde empréstimos, investimentos, logísticas jogos e muito mais. Alguns benefícios aqui, aqui por exemplo, é 100% na blockchain não tem interferência humana descentralizado, auto-executável público, transparente e imutável ok? Aqui fala também como funciona então você investe aí no mínimo 0.03 BNB, isso é muito baixo Qualquer a queda recente do mercado é um valor bem baixo e você pode receber aí um lucro de 1,5% ao dia, é isso mesmo que você viu ao dia, é bastante alto tá então você investe ali no mínimo 0,03 e você ganha 1,5% ao dia do que você investir, você pode investir mais aí, depende da sua decisão e de maneira simples aí, esse contrato inteligente vai distribuir para você frações de BNB todo segundo todo dia, toda semana, o tempo que o seu investimento tiver aí né? e basicamente em 30 dias então, eles estão prometendo 45% de retorno e basicamente são 540 40% ao ano, é muito alto, então, quanto mais seu investimento mais seu retorno, obviamente aqui tá falando que você investe a hora que você quiser quando você quiser, onde você quiser pelo seu celular, você pode investir por tablet por computador, isso eu sempre falo nos meus vídeos, é muito legal quando uma plataforma você pode investir de qualquer lugar do mundo, com qualquer aparelho, e aqui através da BNB Smart Chain, que é muito grande, muito segura e basicamente você só tem que conectar a carteira e fazer o um investimento, né? Também eles falam que você pode sacar, né, os seus lucros qualquer hora, aqui fala dos 1,5 por cento ao dia, né? Até você acumular, então 300 por cento. Depois de atingir esses 300 por cento, você pode sacar 200 por cento e os outros 100% vai ficar automaticamente reinvestido, tá? Num novo contrato aqui, é uma parte muito legal também. Tem 7% de referência, né? Com bônus. Então, cada vez que você convida um amigo pelo seu link de referência, você ganha 7% do que ele estiver investindo, certo? Então, isso é muito legal. Você faz um marketing aí para divulgar e ganha essa comissão de bônus. Tá falando aqui também dos 1,5 por cento por dia dos. Seus Associados, né? Dos seus afiliados, você vai estar tá ganhando também aí 15% dependendo do status, né? E aqui tá falando como você pode se qualificar para ganhar esses bônus. Então, basicamente, você investindo 0,15 BNB, os usuários vão estar tá disponíveis aí para receber o bônus residual. Então, você precisa estar tá fazendo esse investimento se você quiser o bônus residual, tá? E para cada pessoa então que investir esse 0,15 também, você vai estar tá ganhando aí esse bônus residual de 15% até o vigésimo level, ok? E tá falando que você pode começar agora criando a sua conta na Metamask acionando a BSC Network, conectando a sua Metamask no site plataforma deles e transferindo, né, investindo a quantidade de BNB que você quiser pro contrato, certo? Então é basicamente isso, galera. Acho que é bem simples de entender e agora bora a plataforma. Então aqui basicamente é o painel inicial, aqui, aqui tem as recompensas por segundo, vamos dizer assim, recompensas totais, aparece aqui, aqui tem o um ranking das carteiras mais rentáveis por enquanto, aqui tem um pouquinho do quanto de BNB tem no contrato, total de recompensas que você ganha, sua carteira, os usuários que estão aqui, aqui o botão Investe o você investir você coloca aqui a quantidade né que a gente viu 0.03 temos aqui a parte de saque né que você pode sacar depois de ter o plano aí né obviamente aqui também mostra todos os seus ganhos né por tempo aqui você pode selecionar já na parte de Network aqui você vai ter seu time certo suas comissões de referências aqui também tem a parte de games e a parte de APN que foi o PDF que a gente viu certo além disso aqui tem o seu código de convite que é muito importante, você quer ajudar o canal, entra nesse código de convite, vou copiar ele aqui, vou deixar ele aí embaixo, tá? Vou deixar ele aí embaixo pra você estar tá acessando, entra aí se você gostou da plataforma, você vai poder ajudar o canal, né? Você vai poder estar tá ajudando o canal, e basicamente esse seu link você tem que compartilhar também. Então, cara, isso é muito legal porque isso te ajuda muito a maximizar seus ganhos. Então, eu sou youtuber, eu divulgo meus links aí, e você tem que fazer isso para ganhar suas referências. Você pode divulgar no WhatsApp, no Instagram, no Telegram, no próprio YouTube, é, no Facebook, onde você quiser, quanto mais você compartilhar, mais você você pode ganhar, dá para fazer um trabalho bem forte nisso também, né? Mas enfim, galera, basicamente esse foi o vídeo de hoje, acho que deu para entender, bem simples de entender a plataforma, se você ficou com alguma dúvida, me pergunta aí embaixo, ou volta o vídeo para entender certinho. E é basicamente isso, tá? Lembrando que esse vídeo não é uma dica de investimento, tá? É apenas um conteúdo informativo, e a gente sabe que no mercado de criptomoeda tem riscos, então estude bem antes de fazer qualquer investimento, tá bom? Dado o aviso, tamo junto, estude a plataforma, faça essa decisão, beleza? Eu vou ficando por aqui, até a próxima!